Boa noite, bom dia, boa tarde, saúdo meu irmão e a minha irmã com a paz e a graça de Deus. Hoje trago um devocional para falarmos um pouco sobre o efeito dos pensamentos. Então, é assim, os pensamentos da sua própria mente são imagens que você criou e que você projeta para formar o mundo em que você vive. Este mundo em que nós vivemos. E todos, todos, todos, todos os seres humanos estão a fazer a mesma coisa. E isso contra o que Deus pensou sobre todos nós. Deus, Deus projetou uma vida melhor para todos nós. Mas nós, por conta do pecado, pensamos... Temos pensamentos de medo, de, de inveja, de orgulho. Então criamos esse mundo. Hoje o mundo está como está por conta dos nossos pensamentos. O efeito daquilo que nós pensamos negativamente, o mundo do pensamento alienígena, aquele pensamento de se de separar, de se achar que não devemos nos juntar com os outros e, e ficar separado, é um palco bem fértil para o diabo, onde todos estão projetar os seus medos, cobiça carnal, que são desejos sexuais, orgulho, culpa, e cada ator, né? Cada um de nós é ator neste mundo. Cada ator no palco deste mundo, problemático, criado por nós mesmos, desempenha o seu próprio papel. Uns sem conhecimento de causa. É por isso que há certas pessoas que cruzam seu caminho e vida e que são autênticos espelhos de, de, de consciência e lição para você, meu irmão. A atitude e o comportamento dessas pessoas revelam o que está projetado em sua própria mente e não, de, não deixarão de lhe revelar exatamente o que você está a pensar ou pedir através do pensamento, do medo, da fé, da dúvida, para te entregar num momento certo e você então manifestar no mundo natural e físico esses pensamentos. Uh, muitos não, não entendem mas isto tem acontecido, tem acontecido, já tem acontecido. À medida que você semeia com seus pensamentos, você colhe com seu corpo. E esta lei funciona até que a lei do amor de Deus, que é a graça de Deus, que é o amor de Deus em ação nas nossas vidas, trabalhe em você. Ou seja, essa lei de se autoculpar e autocondenar, sobre você próprio, não cessará até que você permita que a expiação do sangue de Jesus Cristo opere plenamente dentro de você a reconciliação e a lembrança da sua união espiritual com Deus por meio de Cristo que está dentro de você e que é a esperança da glória, o Filho amado de Deus. Meu irmão, há certas pessoas que cruzam o teu caminho que tu conheces, é, ou que tu vês pela primeira vez e tu logo sentes a energia e dizes Poxa, eu não gosto dessa pessoa, não gosto, não fui com essa pessoa Na verdade, esse não gosto dessa pessoa, não fui com essa pessoa É, é aquele cruzamento de energia, tu carregas essa energia O mesmo hábito ou aquilo que tu reprovas no outro Tu até nem conheces bem a pessoa, mas já sentes uma energia e dizes Não fui com esta pessoa, tu projetas para esta pessoa aquilo que está dentro de ti só que tu não sabes, tu pensas que aquela pessoa é de mau caráter, aquela pessoa tem uma energia má, por isso é que tu não queres nada com aquela pessoa, tu, tu então queres separação, queres distância daquela pessoa. Na verdade, aquela pessoa é um espelho da tua consciência, dos teus pensamentos, é, daquilo que tu reprovas naquela pessoa, até que a gente desperte para o amor de Deus, olhemos para as pessoas com os olhos de Deus, com a lente dos olhos da graça de Deus, então nós não conseguimos nos separar das pessoas, dizer, poxa, eu não fui com aquela pessoa, nós olhamos para aquela pessoa e amamos aquela pessoa, não odiamos, mas se isso não acontecer, da pessoa despertar para o amor de Deus, a pessoa vai ter esses problemas sempre, e achar que o outro é que é o problemático, não gosto dessa pessoa, carrega mais energia, mas na verdade está dentro de você tu projetas isso para outra pessoa nós fomos feitos assim e, e também o universo acontece não é só tipo coisas mágicas coisas boas tipo vocês vibram na mesma sintonia na mesma harmonia na mesma melodia puxa não ele pensa como eu penso ele gosta as coisas que eu também gosto ele ele me entende ele fala a mesma a mesma linguagem que eu falo e tu então te apaixonas né com aquela forma Aquela atitude e aquele comportamento daquela pessoa. É, é a mesma coisa. É projetado aquilo que está dentro de ti na outra pessoa. Meus irmãos e minhas irmãs, espero que ele tenha esclarecido alguma coisa este devocional, esta palavra. E até mais amanhã, se Deus quiser. Shalom.